Nesta safra foram 257 milhões de toneladas de grãos, mais de 10 milhões de toneladas de carne bovina, mais de 45 milhões de toneladas de frutas, um café e algodão de primeira qualidade. O desafio agora é a sustentabilidade. E já existem ferramentas que possibilitam que o produtor alcance essa meta e fique dentro dos parâmetros legais. Na era da sustentabilidade, por exemplo, ele pode produzir em dois dos principais biomas brasileiros, a Amazônia e o Cerrado, que juntos correspondem a mais de 65% do território. Uma ferramenta ajuda produtores a alcançar a tão sonhada produção rentável e ecologicamente correta, a Produzindo Certo já soma 1.500 propriedades assessoradas em 14 estados, além de países como Paraguai, Colômbia e México. A gente entende que o produtor rural não está sozinho nessa produção, nessa busca por uma produção mais sustentável. É, em verdade, o conjunto de empresas que trabalham com este produtor, seja quem compra a produção ou seja quem fornece insumos para a produção, essas empresas também estão preocupadas é, em se relacionar com produtores que tenham uma boa condição socioambiental em suas fazendas. São 5 milhões de hectares monitorados. Uma equipe multidisciplinar faz a análise de toda a fazenda utilizando inclusive imagens espaciais, e o diagnóstico aponta o que deve ser feito. As principais culturas atendidas são soja, milho, algodão, pecuária, laranja e tabaco. Nosso técnico, com esse checklist, é, avalia item a item, como é que está a conservação do solo, como é que está a proteção da fazenda para fogo, como estão as florestas da propriedade, se estão preservadas, se precisam de algum é, cuidado especial, né? as condições de trabalho, como é que está a infraestrutura de segurança para os trabalhadores da fazenda. Então, tudo isso é coletado em campo e o nosso time tenta buscar evidências que registrem se o item está conforme ou se o item está não conforme e precisa ser endereçado com alguma melhoria. Como resultado, já foram regenerados 55 mil hectares de pastagens degradadas e redução de 30% em incêndios nas áreas monitoradas. Com isso, a ideia é abrir novos mercados, agregando valor à produção. É uma maneira dessas empresas encontrarem bons produtores, né? encontrarem produtores que já estão engajados, produtores que já foram verificados pelo nosso time de especialistas em sustentabilidade, que possuem todas as métricas de sustentabilidade da sua fazenda avaliada e que realmente têm demonstrado é, compromisso com a melhoria contínua.